Este vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. O conceito a ser introduzido e discutido aqui é o conceito de álgebras iniciais. A ideia de inicialidade é importada da teoria das categorias, como uma propriedade universal de certos objetos. Trata-se de algo muito simples. Seja dada uma assinatura sigma. Considere um mega-universo que contém... Todas as sigma-álgebras possíveis, imagináveis e até as inimagináveis. Suponha que neste mega-universo, uma sigma-álgebra esteja ligada à outra exatamente quando existe um sigma-homomorfismo da primeira na segunda. Se este sigma-homomorfismo for sobrejetivo, podemos dizer que a segunda é produzida a partir da primeira. Se ele não for... Como a imagem de o sigma homomorfismo é, ela própria, uma sigma subálgebra do codomínio, ainda podemos dizer que esta subálgebra é produzida a partir da primeira por projeção homomórfica. Neste contexto, uma álgebra é dita inicial neste mega universo ou categoria, se cada álgebra desta categoria pode ser produzida a partir desse objeto privilegiado via projeção homomórfica. É claro que uma dessas projeções pode ser o próprio isomorfismo-identidade e a moral da história, portanto, é que a partir do objeto inicial e caligráfico temos sempre um sigma homomorfismo partindo para qualquer outro objeto da categoria. Haverá exemplos desses monstros? A resposta é que sim, e você já conhece um. O vídeo sobre a álgebra dos termos Mostra como ela pode ser construída, livremente gerada sobre o conjunto vazio, indexado. E o teorema de inicialidade garante que esta álgebra é inicial. Bom, pelo menos desde que não haja sobrecarga na nossa assinatura. Como, sob certas condições muito simples, a álgebra dos termos sempre existe... Já podemos dizer que ela ocupa um lugar muito especial, não apenas como livremente gerada, mas de fato como algo ainda mais especial, já que se trata de uma álgebra inicial. Por vezes, na literatura, esta álgebra é, por este motivo, dita absolutamente livre para enfatizar que ela é não apenas livremente gerada, mas que ela também é inicial. Álgebras iniciais são realmente muito especiais. Por exemplo. Uma álgebra inicial é, num certo sentido, única, pelo menos a menos de um sigma-isomorfismo. De fato, considere duas álgebras iniciais com seus respectivos morfismos e identidade. A definição de inicialidade já nos garante que se tratam de únicos homomorfismos. Contudo, se ambas são álgebras iniciais, sabemos que, a partir de cada uma delas, haverá um sigma-homomorfismo, partindo em direção à outra. Mas a composição de dois sigma homomorfismos também é um sigma homomorfismo. Portanto, dados homomorfismos f e g ligando duas álgebras iniciais, obrigatoriamente um deles é o inverso do outro. Dado que a unicidade nos garante que esta flecha verde é igual a essa flecha azul e a flecha verde é a identidade Além de serem únicas, as álgebras iniciais também são muito econômicas, num certo sentido. De fato, considere uma álgebra inicial I caligráfico e suponha que exista uma sigma subálgebra J caligráfico da álgebra I. Ora, da definição de inicialidade, já sabemos que existe um único sigma homomorfismo na direção contrária. Mais uma vez, a composição desses dois sigma homomorfismos nos dará uma outra maneira de definir o morfismo-identidade, que já sabemos existir sobre qualquer álgebra, em particular sobre esta álgebra inicial. E, com isso, a subálgebra j-caligráfico será isomorfa à álgebra i-caligráfico. Embora tenhamos apontado que a álgebra dos termos nos dá um exemplo de álgebra inicial, não há nada que aponte na direção contrária, a saber, nem toda a álgebra inicial precisa ser definida como a álgebra dos termos. Contudo, como quaisquer duas álgebras iniciais são isomorfas, a álgebra dos termos pode ser tomada como o exemplo de inicialidade para todos os efeitos. Se não for ela, será algo muito parecido com ela. A álgebra absolutamente livre ocupa um lugar especial na abordagem categorial às estruturas algébricas.